O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A física está em toda parte. Nós a utilizamos de forma intuitiva no nosso dia a dia, inclusive nos momentos de lazer. Nesta edição do Fibra, vamos entender como funciona o movimento parabólico. Desde a Antiguidade, o lançamento de corpos é um fenômeno que desperta muita curiosidade. Aristóteles, na Grécia Antiga, acreditava que o movimento se dava em uma linha reta, inclinada, na direção que era lançado o objeto, e, depois de chegar a uma altura máxima, o objeto caía verticalmente, direto para o chão. Tartaglia no século XVI, fez uma pequena modificação dessa ideia. A bolinha ainda seguia essa reta, mas, ao chegar na altura máxima, ele ainda fazia um arco de circunferência antes de cair para o chão. Mas foi somente Galileu que entendeu como era a essência deste fenômeno. Na verdade, são dois movimentos. Um com uma aceleração da gravidade na vertical e o outro com uma velocidade constante na horizontal. E esse experimento serve para mostrar que esses dois movimentos são independentes. Se eu soltar a bolinha daqui, ela vai percorrer essa rampa ao chegar aqui, ela vai bater nesse sensor que vai desligar esse imã que está segurando essa bolinha. As duas bolinhas vão cair de uma mesma altura ao mesmo tempo e vão chegar ao mesmo tempo no chão porque as duas estão sujeitas à aceleração da gravidade. Se eu mudasse a altura que eu soltei a bolinha, ainda assim, isso iria acontecer porque essa altura que eu solto na rampa só faz diferença na velocidade na horizontal e não na vertical. Assim a gente pode ver que esses dois movimentos são independentes, porque as duas bolinhas chegam ao mesmo tempo no chão. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigada e até o próximo programa.